Yeah. Sabe, uh, a tua baby não gosta de trap Vem Sim, que vou lhe fazer cafuné Sei que tens ah, mente de adulta Mas agora queremos beber Nos queremos uma cena Que tem a ver com a nossa vibe yeah. Que quando entra na party chama atenção ficamos quentinho até parece uma batatinha Dois, três, batatinhas fritas Quero uma na morena que não evita um, Dois, três, batatinhas eu quero é sentir o tom daquela pele lisa Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma na morena que não evita Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero é sentir o tom daquela pele lisa uma Come back, yeah que gosta muito de trap, yeah Isso não é track, é terapia Eu canto muito de arrepiar E vejo rappers a tentarem fazer aquilo que eu faço Eu entro, não descompasso Pois sou dono do pedaço, oh Conta de três batatas em três vai cair Pra eu tenho cuidado com o seu basquete Vamos quanto a topi Fazendo o que eu gosto, podes crer que isso é, um marshi, é o Maru She yells clamby Andei com Pra mexer o S. Eu que fiz o carinhos, carinhoso Fiz cafuné dentro do Mercedes Disse que tem uma amiga, foi louca Que também curtiu o baita da minha vibe, yeah. Um mais um é igual a três Ambiente com as duas lá na Trap Touchdown na panda e elas ficam loucas Até casadas eu tenho na cola É muita faca na via do tem gasolina Vamos passar no Falangola Dois dias na panda pros milhões na conta Amo dinheiro, não amo essas moças Hermes isso é coisa de mais velho Mas o novinho tá como a Breaking Nova 20 nós tivemos uma cela que qualquer jogo só dá tá topar Mas também não tem como negar Porque nós todos somos tal E a nega chir niggas a surfing, surfing, Surfing yeah free surfi, surfi, surfi, yeah. Choreta tá Shaking Shaking Porque seu pateu com a puta tá me aqui Toras que irem se dominou Nós partimos um que corações Baby não gosta de trap mm. Baby dizia na conta do trap. Mas agora solta a pedica funé. Por causa do rock, lip da minha gang. calma, bebê. Chama a e de Olha, tá baby chato. Ela só quer rematos. Já não querem ir Agora é só querer mais novinhas. Basta a minha fita, um, dois, três. Lá tá o cereal. O solo animal. É milho, liga, não, não. Sei quem te espera nessa quem não tenta, fica o trim. Quem que é, tu sabes? Nós não está mais fazendo. Só um sei lá. Que tem a ver com a nossa vibe é Que quando chega na pária e chama a atenção, ficamos tentinho, é. Um, dois, três que tu tem te a feita, é. Mas morreu na minha é Tipo que uma vela tá só pra te dizer não vai Um, frita Manda não gosta de trap Vem que vou lhe fazer cafuné. Sei que tens mente Mas agora queremos beber Nós queremos uma, sei lá Que tem a ver com a nossa vibe, yeah. Que quando entra na party chama atenção ficamos quentinho até parece uma batatinha Dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma na morena que não um, Dois, três, batatinhas fritas eu quero é sentir o som daquela pele lisa Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angolana morena que não visita Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero é sentir o som daquela pele lisa.